Ah. Vou acordar meu pai Bom dia, pai Hã? Bom dia Não, ah, um pouquinho Não O que, que não... vamos fazer hoje? Só um homem... Eu tenho escola que Escola? Hoje é terça é então, tá, então vou na te verdade esperar. eu tenho autoescola, então eu não tirei a carteira, vai Tá vamos vou te esperar, a tarde, vou te esperar então que a tarde a gente vai na, na praia Já tá de tarde, tá ah, tá Já tarde tá de tarde, né, mãe? porque não, minha tá aula que... é de tarde Eu vou... Que agora eu acabei de acordar né? Agora eu vou escovar o dente Aqui yeah. pronto. Agora eu vou pegar minha roupa para eu ir a escola aqui. Tá bom? Esse cabelo não tá horrível. Cabelo feio. Eu tenho várias câmeras. Eita! Tem que o grupo Eu vou aqui. E eu vou botar a minha roupa. Vamos, pai. Eu só tenho meu cabelo hoje. Eu vou ficar aqui, aqui pra Vem. televisão. Vem! Aqui, Oi, Tinha, é bom que vem News. Vai então na escola, então que eu vou te esperar aqui. Tá, eu vou de carro. Aí meu, prof... meu professor vai ficar tipo assim: Que? Porque eu tô indo na autoescola e tô indo de carro. What? Tô brincando, não vou de carro não. Eu vou a pé. Ai, minha mochila! Minha mochila, eu esqueci minha mochila lá em cima. A gente é uma boa aluna, a gente quer essa mochila? Aqui. Vou pegar minha mochila. E aqui as Minha mochila é preta, assim, ela, ela é bem simples. Olha a minha mochila. Uhum. Aqui eu vou ir de.. Hum... Vou ir de.. Pronto. Peguei meu ov. Tô pulando essa parte. Ai meu Deus, é o bati ali. Vou aumentar a velocidade aqui. Cheguei na escola... Aqui. Agora eu vou pegar aqui meu armário, que tá aqui. Nossa! Eu só fiquei sábado... É... Segundo eu faltei, porque eu fui buscar meu pai, né? Parece que eu fiquei uma eternidade sem vir pra escola. Aqui... Hoje, oh, eu acho que o professor faltou Ah não, ele já tá entrando Oi professor Oi Alice, eu não sei Oi Alice, hoje vamos ter aula de Geografia Ok, que página? Página 52 Aqui Em que ano foi descoberto o Vou dar a resposta a você. 2006, no falar. ano que foi criado o Roblox. É. Outra pergunta de geografia. Hum. Qual o tamanho total de habitantes do hum. Bronco o, o número de habitantes. Número de habitantes do Bronco Case, no total. Três um, bilhões? Três milhões de usuários online. Um tempo depois... Tchau, professor! você é uma boa aluna. <risos> Tchau! Vou guardar lá... Ui, Jesus! Vou guardar lá meu livro. Guardar... Aqui. Ai, ah, meu carro tá em casa. Eu vou ligar pro meu pai pra ele vir me buscar. Não é bom, não. Eu ai. É medo de você. É medo de você. Alô? filha tô pode vir buscar porque o carro tá aí tô indo te buscar filha olha mas vem com a, a minha moto ok tá bom que eu deixei ela aí em casa a vermelha eu tô indo deixa eu pegar aqui os documento e a moto para ir te buscar a vermelha viu porque eu tenho duas. Tô brincando. A vermelha aqui é tua. Já tá indo? Já tá vindo? Já tô indo, deixa eu ligar aqui. Tchau. Bem. Pronto, tô esperando o meu pai. Hum, espera. Cadê ele? Cadê ele? Oi, pai. Oi, pai. Ô, oh, filha, demorei? Não, foi rapidinho. Ao contrário de eu buscando você, né? Vai pra casa. É... A gente vai ter que ir pra praia amanhã, pai. Não deu, porque eu saí da escola tá de noite. Tá, tá bom, da escola às oito e nove. Aprende como é que dirige? Como é que pilota uma moto? Hum. Tá aprendendo? Uhum. Tô indo muito rápido? Não. Ó, tá chegando, viu? Ai. Nossa, você dirige muito bem, pai. Digo, é rápido. De moto é muito rápido. É? Ó, tem uma criança aí que querendo falar com você, querendo invadir, ó. O que é aquela aqui? Me adotem. Não. Não. Que não dá época de, de, de adotar ninguém. É só... Não, desculpa. Tá? Não. Hum. Vamos. Eu vou tomar banho porque eu cheguei da escola. Vou ver as notícias. Cheguei da escola. Ainda essa moça, essa moça é chata. Ah, é, até repetindo, acho que vai ter furacão. Furacão? O quê? Furacão? Ai meu deus, ainda bem que não, tomara que não aconteça nada Ó, dizendo que a praia, proibida a praia, tá proibido ir na praia Será que amanhã tá proibido? Não sei, tá proibido Vamos ver amanhã, amanhã, né? Tomando banho Ai, ah, tô tomando banho, tá? Já vou Eu vou botar uma roupa, a minha roupa de ficar em casa Ela é bem simples. Pronto. Agora eu vou prender meu cabelo. Que tá. Olha olha que doideira. Ontem tava frio hoje tá calor. Água hum, de cavalo? Não. Pronto, o pai já tô descendo. Oi, pai. Que barulho foi esse? O quê? Um barulho, que? então barulho pra ti? Alguém caindo? Não, eu só pulei do segundo andar. Não ia falar isso, não. vai se machucar. Meu dedo quase ó, quebrou tá vendo a praia? Como é que tá? tá falando da praia. Ó. Olha. <cười> que as ondas estão fortes na praia. Hum. Olha, perseguição, pai! Tá tendo perseguição, por isso que eu escutei um barulho de sirene passando aqui. É verdade, eu vi um carro de polícia passando aqui. Ah, meu Deus, e agora? Vamos ficar longe da janela. Olha, estão falando sobre... Não, vai ter, tá dizendo que tá passando furacão bem na, na lateral oeste de bronquise, que pode chegar da, até aqui. Ainda bem que a gente não tá... Ainda bem que a gente tá do outro direção, lado é, Na direção, é, não tá na direção. vai Deixa eu falar. E aí, tudo que acontece... tá sendo notificado, noticiado aí. Hum. Então hoje não vai poder ir na praia. Mas tá falando o tá dando que é hoje? Aí eu vou tomar banho de piscina. Ok. Até que pode ir na praia, eu vou tomar banho de piscina. Você vai na piscina? Vou. Ou na jacuzzi? Vou botar minha sunga. Você vai na piscina ou na jacuzzi? Na piscina. Hum. E você? Vai ficar na televisão? Vou. Vou ficar vendo televisão. Mas eu vou botar na minha.. Na minha coisa, na minha. Como é que Você vai na jacuzzi ou na piscina? Vou usar uma, uma bermuda sua, que eu encontrei aqui, que eu esqueci, me acabei de ver que esqueci minha Ah vida. tá. Eu vou, eu porque vou... Porque é uma gracinha. <risos> tá usando o meu chinelo também? Tô. Não é uma botinha de, de natação. Ah, tá. Ó, agora quer ver o nadando, não? Eu tô aqui na frente, tô comendo maçã. <risos> tá vendo nadar? Aham. Uhum. Eu tô comendo maçã aí. Vou desligar uh, a luz, porque se não... Ah, até vai gastar luz. Hum. Essa piscina é boa? É, ela é aquecida. <risos> Agora eu vou dormir, pai. Boa noite. Vai dormir logo, porque são 2h31 da manhã. E daí dá. Eu consegui ver você passando lá em cima. <risos> Vai dormir, pai. Já são, ah, são 2h44. Só, só, só trocar de roupa. Tá bom. E pra cama? Tô esperando você. Você tá eu dormindo na dormir. minha cama? Não, tô na, na minha. Tô na minha. Tá, tá. Eu vou botar aqui. Tá deitado aí? Ou ainda tá botando roupa? O botão de roupa pra dormir. Tá coçada. Hum, deve estar tá com sono. Todo sonho, hein? Uhum. Ei, até amanhã. Até amanhã. Cadê a benção do pai? Benção, beijo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. E esse foi mais um dia. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e... Fui!